Vazio. Vazio. Você sente que você está dentro do vazio. Você é vazia. Todo o, aos seus arredores é vazio. E você sente ela atrás de você. E você olha para trás. E ela está de frente para você. Uma figura encapuzada, derretida, olhando no fundo da sua alma. E você sente, vindo de dentro do vazio. Você ouve palavras. Por que você fez isso comigo? Menos dois de sanidade. Eu converso com ela? Posso conversar com você ela? Você pode tentar. Se você realmente não... me ama,